Uma afirmação equivalente para se estou feliz, então passei no concurso, é? Ai, meu Deus, equivalente, ó. Então, o problema é de equivalência, porque deu então e falou equivalência, né? Então, o problema é de equivalência lógica. E assim, equivalência lógica, as que mais caem em concurso são duas, né? Técnica R diz o que para a gente? O que, é que a técnica R nos ensina? Técnica R nos ensina que equivalência são duas que caem. A primeira, equivalência 1 e equivalência 2. Beleza? São duas que caem, as duas relacionam-se então, as que mais caem, tá? Equivalência 1, como é que é? Nega tudo inverte. Renato, como é que eu vou saber qual das duas usar? Galera, você sempre, escuta o que eu estou falando, você sempre vai começar usando equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca, tá? Então, vamos lá. Se estou feliz, então passei no concurso. Vamos usar a equivalência 1, nega tudo inverte, ó. Passei no concurso, vai vir para frente, ó. Se não, passei no concurso. Então, essa daqui vem para trás, tá? Essa daqui vem para trás, ó. Estou feliz, vai ficar não estou feliz, Beleza? Se não passei no concurso, então não estou feliz. Beleza? Qual a resposta? Letra A. Acabou. Marco V da vitória, letra A. Se não passei no concurso, então não estou feliz. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta...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 para você gabaritar, depois nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ de São Paulo, vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte tira dúvida ao aluno, fica abaixo de cada aula, teve dúvida na aula da questão, pode mandar que a gente responde, vai ter um CTP, olha os bônus, o que é CTP? É um centro de treinamento de prova, nós resolvemos provas na íntegra da Vunesp. vai ter o um curso de exercícios da Unesp, o que é isso?